Nopa, então, dessa vez eu tô aqui porque eu tô sem que gravar e... Minha irmã Geoase, você não cumpre suas promessas, disse que ia fazer o potencial e não fez até agora Potencial? Ah, véi, sendo sincera, eu tô cansada de esperar E vocês eu acho que também Realmente, eu nunca esperei ter o que eu tenho hoje. Nunca. Eu não achava que eu ia pegar nem 100 inscritos. Agora, eu me pergunto se eu tô viva. Porque eu não tenho 200 inscritos. Eu não tenho 500 inscritos. Não. Eu tenho mil. Tirando os fantasmas, são mil pessoas, pô. Mil pessoas que admiram meu trabalho. Pelo menos, ao meu ver, é muito. Mesmo que, sei lá, se do nada o Toshi do Topi aparecer aqui, talvez seja estranho pra ele porque ele tem mais de 300 mil, né? Mas, na verdade, eu não quero saber só disso. Eu quero saber de vocês. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês realmente gostam do meu canal? E agora, a pergunta que realmente quero fazer com vocês. Vocês acham que eu tenho potencial? Porque vocês, meus inscritos, eu sei que tem. E é um potencial de outro universo. E você aí que tá me assistindo, quer que eu prove? <risos> então, vamos lá. Então, vamos começar com o um canal... Que quando me deparei com ele, eu juro que fiquei presa nos vídeos. Não é mesmo, né, Vumi? Alguém me explica como tanto potencial tem apenas 360 inscritos. Assiste aí. Bom, se você é dessa mesma bolequia ou na internet, provavelmente já viu alguma coisa de The Hug Me, essa Scared. Essa websérie inglesa começou na televisão logo veio pro YouTube. E ficou muito famosa. Muito. Basicamente consiste em 6 episódios, cada um com os 4 minutos de duração. E todos seguindo uma trilogia do episódio anterior. Essa websérie é muito mais famosa lá na gringa do que aqui no Brasil. Então, só tem um vídeo do Tropia em si que é muito famoso falando sobre isso. E espero que o meu também seja. Porque eu sou muito fã disso. E tipo, esse cara é realmente incrível, mano. Não vai me dizer que não, né? E é claro que eu não vou passar o vídeo inteiro. Porque senão vocês já vão pensar... Que... Ah, eu já vi o que a Geo disse pra eu ver. Então eu não sinto mais necessidade de entrar no canal do Nevumi. E além disso, isso vai gerar curiosidade. E talvez você aí se interesse pelo conteúdo dele. Então se você gostou... Pode passar aí na descrição e no comentário fixado. Porque são neles que estão os links para o canal do Nevumi e dos outros. E agora a palavra é pra você, maninho Nevumi. O teu canal é realmente incrível. E com certeza você merece muito mais do que já tem, tá? Então continua postando, porque sim, eu sei que você consegue crescer. Então realmente parabéns. Nevume. Mas agora que eu já falei do Nevume, vamos pro próximo canal e eu usei a palavra próximo. Esse canal começa com P também. P de potencial. P de pack. Sim, P de Pac. Sim. Pra vocês, como Friagem e meus amigos, já não deve ser novidade que o nosso senhor Paçoquinha tá aqui, né? E pra quem não conhece ele, cara, você tá perdendo muito. Dá uma olhada nisso. Ryan Peck, e se eu te falasse que existem monstros reais? Sou por aí mundo afora que são extremamente perigosos e tem a capacidade de destruir vários países com extrema facilidade e que existe uma organização secreta governamental que tem pelo mundo inteiro e que eles são responsáveis por manter essas criaturas presas. Então vocês aí já sabiam desse fato? Acham que é verdade? Façam suas apostas e quando tiverem um tempinho podem dar uma passadinha no vídeo do pack, mas calma que não precisa ser agora, o vídeo não vai criar pernas e fugir. <risos> Mas agora, vai pra você, Paki. O teu potencial é realmente incrível, meu amigo. A única coisa que eu recomendo é que você aumente é só um pouquinho o volume do seu editor de vídeo. Porque é um pouco difícil de ouvir as tuas palavras. Mas enfim, sem paçocas e paques agora, quem é o próximo da fila? É aquele que tu que só aqui com o cabelo verde e vermelho? Pois é, chiu -Ni. Eu realmente fico muito feliz por poder te dar esse facinho nesse vídeo aqui. Porque realmente, você merece. E pra quem tá aí boiando esperando o vídeo do ano, Cara, prepara os teus olhos. Porque senão eles vão acabar te questionando sobre por que não tinham visto algo tão lindo quanto isso. Bom, pra começar. Eu iria fazer um vídeo sobre aquele caso da Cat que aconteceu há um tempinho atrás, porque eu tinha acabado de ver um vídeo do Tio Sam onde eles criam uma história fictícia em cima de um personagem chamada Chamon que realmente tinha ficado muito bom. Então, na curiosidade, fui atrás do canal dela e os primeiros vídeos que aparecia, vocês querem saber quais vídeos o Onis se de cara? Pode ver lá no canal dele. Mas você viu o potencial desse cara? Precisa de um replay pra procurar respostas do porquê um canal com um potencial desse consegue ter só os 370 inscritos? Cara, se você tiver resposta, fala pra mim também. Porque eu juro que eu tô perdida, sabe? Viajando na maionese aqui. Oni, o teu canal é realmente algo que eu amo ver. Mas o que eu quero realmente ver, e que eu amaria, é o seu canal crescendo. Por isso, continua postando, tá? Mas agora? Bora falar de outro canal? Pois é, agora eu acho que é a tua vez na X. Olha, gente, o Naex tem é um ótimo canal, uma ótima edição também, só que ele não tá postando já fazem três semanas. E isso é preocupante, né? Por exemplo, eu tô colocando ele aqui na nossa lista com a esperança de que ele volte a postar logo. Mas enfim, você aí gosta de Sonic? Gosta? Então bem-vindo ao canal do Naex. Você gosta de Brawlhalla? Então seja bem-vindo ao canal do Naex. Você gosta de, ah, sei lá, vídeos genéricos? Então bem-vindo ao canal do Naex. Opa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou jogar aqui um pouco pouco de Sonic Clássico, tá ligado? Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece. Mas é isso, né, gente? Bora aqui logo, porque eu não quero enrolar muito. Mano, eu não vou morrer assim tão cedo, até porque eu sou muito profissional, velho. Meu Deus, aí. Tá vendo, mano? Mano, já clipa, velho. Já clipa. Isso aqui já vai pra highlight de Sonic. Meu Deus, velho. Não, tipo assim, eu sou tão foda, tá ligado? Que já tô até inventando highlight de Sonic. Será que tem esse negócio, velho? Ai! Pois é, como vocês viram, o NaX é realmente profissional no Sonic. E se você quiser ver Sonic, Brawlhalla, vídeos genéricos e tudo aí, é com o NaX. Cara, isso poderia virar um anúncio, mas enfim, vai para outro canal. E agora, você que gosta de Minecraft, tá afim de conhecer um cara que mistura tudo isso com zoeira e ainda consegue gravar um vídeo muito bom, então aqui eu te apresento o meu amigo Samu Kim. Só tenta não chamar ele de Samu, tá? Senão o povo vai levar pra... um outro sentido. Vou cavar aqui, ó. Isso aqui vai cavando. Mas então, você aí quer ver o cara que acabou quase quebrando uma pedra na mão e um tutorial de como achar diamantes? É com o Kim. Se quiser ver o vídeo completo, é só passar no canal dele. Não, é só o Kim mesmo. Mas beleza, vamos para um canal que inclusive já gravou um vídeo comigo. Sobre o nosso Otigo Sam, né? E além disso, talvez consiga animar o seu dia apenas imitando o Digo no comecinho de um vídeo dele sobre a Comunidade Unida. Então, bora ver? Pega uma pipoca aí. Na verdade, pega espaguete por favor, pega espaguete e bora. Opa, falei. Eu sempre quis fazer esse começo de vídeo. Bom, há quase 5 anos atrás, em 2016, o nosso amigo Golart acabou mudando o seu conteúdo de Minecraft para outros tipos de conteúdos, como vlogs, histórias e vídeo de opinião. E é claro, o que mais deu certo para ele até os dias de hoje foi os vídeos de opinião barra comentários. E, pois é, em apenas 30 segundos, o cara conseguiu estressar o quão incrível ele é. E se só em 30 segundos, imagina o vídeo inteiro. Mas, enfim, vocês já pegaram uma espaguete? Já pegaram? Ops, eu acho que me distraí demais. Se quiser ver o vídeo completo do Guilherme, é só passar lá, que também tá na descrição e no comentário fixado. Mas já que você não pegou mais espaguete, vamos pra outro canal. Você já viram graça em um vídeo falando sobre Among Us? E, pois é, talvez a resposta tenha sido não. Porque Among Us já tá saturado e ninguém quer saber mais desse jogo. Ou, pelo menos, é a minha opinião. Mas se você não viu graça em um vídeo sobre isso, meu bem, eu te apresento o Doug. Tá Mongolano é um jogo de mistério onde pelo menos um dos tripulantes é o um impostor, o impostor tem o objetivo de destruir a nave, seja matando os tripulantes ou sabotando, mas essa não é a sua maior arma o Impostor pode usar desde manipulação até mentiras Em alguns casos, os Impostores entregam seus próprios aliados Só para que os tripulantes confiem nele Tudo o que for preciso para fazer que no fim, todos estejam mortos Será feito Tudo isso porque os tripulantes resolveram se juntar numa tentativa de expulsar o Impostor da nave Não deu certo O que eles deveriam ter feito? Eu te digo o que eles deveriam ter feito não confiar em ninguém. Amongolando, né? Esse deveria ser realmente o nome do jogo. Mas o Doug, gente, assim como todos os outros canais, também tem vídeos bem melhores do que esse que eu mostrei pra você agora. Como dito, existe algo chamado descrição. E outro algo que se chama comentário fixado. Passa lá. Vamos pro canal de um cara que vai te dar sorte. Sim. Esse é o canal do Luquin, que também tem um potencial enorme. Sério, me arde o coração ver uma pessoa dessa só com 100 inscritos, entendem? Por isso mesmo, dá uma olhada nesse vídeo sobre procrastinação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, eu sou o Luquin, também conhecido como o youtuber de 100 inscritos. <risos> e, bem, hoje eu vou falar de procrastinação. Bem... Procrastinação é quando você deixa algo para depois, até perceber que deixou por tempo demais. Enfim, esse sou eu. Sim, Luke, assim como você, eu também sou uma baita de uma procrastinadora. Mas eu tô tendo que deixar meu cargo pra escrever o roteiro e gravar esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo dele, passe aí na descrição ou no comentário fixado que o link também tá lá. E também... Assiste os outros vídeos do Looking, porque ele realmente tem um conteúdo muito bom. E também, eu não poderia esquecer de dar um espacinho pro meu antigo Thumb Maker, o Tio Friagem, que eu também senti o frio daqui. Agora, me responda se ele parece sim com o Douglas Sola. Antes que você me cancela, mano, esse começo é uma brincadeira, entendeu? Tá masturbando? É uma coisa pra você, mano. É... Eu tô sem ideia de vídeo, então não suspeite esse título e essa Thumb, porque eu tô sem ideia de vídeo e eu não sei o que eu vou fazer. Me diz se ele não é o Douglas Sola Fake. Me diz mesmo. Segue, me dá uma resposta logo. Mas enfim, infelizmente o Friagem foi o último canal daqui. Mas eu também queria dar um salve para alguns artistas que também possuem um potencial enorme. E eles são Alipedral, Elisa e também Promatic, que tem um potencial enorme como Thumb Maker. E foi ele mesmo que fez a minha tela de fundo e o banner do Twitter. É sério, olha que coisa linda. Já deixei mais que claro, todos os canais e vídeos estarão na descrição e no comentário fixado. E é isso. Cabelo é Leila Feila. Cabelos, unhas, e tratação em unhas. Cabelo é Leila Feila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos, e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabelo é Leila Feila.